Ele relatou que estava sozinho em seu quarto quando começou a ouvir um som de passos no primeiro piso. Achando ser algum invasor, ligou para a polícia e em seguida ativou a câmera e começou a filmar. Quando chegou na escada que dá para o segundo andar aonde estava, algo simplesmente cabuloso aconteceu diante de seus olhos. Sim, isso que você escutou foram passos de alguma coisa subindo correndo pelas escadas. Mas como isso é possível, se no vídeo não vemos nada nem ninguém? Seja o que for, parecia estar com muita raiva e subiu correndo, entrou no banheiro e bateu a porta com brutalidade. Lá dentro, como esperávamos, Absolutamente nada nem ninguém foi encontrado. O vídeo a seguir foi publicado por Rock Mills no YouTube. Ele era apenas um pedreiro que estava trabalhando na reforma de uma casa nos Estados Unidos. Como acontece com todas as outras pessoas, ele pensou que estava sozinho em casa enquanto seu patrão trabalhava fora, mas ali ele ouviu barulhos de um possível invasor e foi atrás. Mas ao se aproximar do porão, algo sinistro aconteceu. Hello? <laughs> Who is it? Parece que é alguém ou alguma coisa lá embaixo que não quer ser incomodada. Depois deste evento o pedreiro pediu demissão e nunca mais apareceu naquela casa nem para buscar o seu celular. Este caso foi registrado por uma mulher que tem por nome Silvia Si. Ela sozinha registrou uma das maiores evidências paranormais que já se tem notícia e postou em seu canal. Foi feito somente para divulgar suas experiências cabulosas e, quem sabe, con e quem sabe conseguir ajuda profissional. Como vocês puderam ver, são vários objetos se mexendo e sendo arrastados de forma inexplicável. Não conseguimos ver qualquer linha de pesca amarrada em lugar algum e nenhum outro indício de fraude. Logo, parece que finalmente encontramos uma evidência. Note que ela aproxima bem as câmeras para mostrar que não há fraude. Sim, esta moça precisa urgentemente de ajuda. de que se segue câmeras de segurança de um escritório do supermarket nos Estados Unidos registrou o fenômeno Poltergeist acontecendo com muita intensidade, a ponto de arremessar longe várias cadeiras pesadas de escritório. A coisa fica ainda mais séria, quando todos os monitores sofrem uma interferência tão grande que as telas piscam mesmo estando desligadas. Seja o que for, parece estar preso naquela sala e não consegue sair dali, e sai descontando sua raiva nos objetos e se você estivesse lá, também descontaria em você. Agora me responda acerca deste outro vídeo gravado no estrangeiro. Uma linha de nylon seria capaz de mover um sofá? Na hora você iria achar que foi seu gato que derrubou, mas te digo que nunca foi o seu gato. Sinto muito. Neste caso vemos o Poltergeist no seu nível mais avançado de fúria. Esta hora tem que ter muito cuidado, pois agora ele pode até te arremessar pela janela do seu apartamento, tacar uma faca no seu pescoço e até mesmo machucar seus filhos. Aqui vemos a coisa movendo um boneco, o que não faz muito sentido. Por qual motivo um fantasma iria querer ficar rodando um soldadinho? Aqui temos mais um vídeo da manifestação do Poltergeist, repare que o mal sempre entra pela porta. A partir deste momento só um trabalho espiritual muito forte para movê-lo do ambiente. Se a sua porta abriu e fechou sozinha, chame imediatamente um padre, um pastor, um investigador paranormal não importa, procure ajuda, só não fique esperando o pior acontecer. Agora um vídeo um pouco diferente de atuação do poltergeist, neste caso vemos o homem se dirigindo a um porão obscuro de sua casa durante a madrugada, tudo isso após ouvir um barulho de algo caindo e quebrando lá embaixo, que inclusive o fez acordar no susto. Quando ele estava descendo para investigar, um outro fenômeno aconteceu em sua cozinha. Nas imagens vemos todas as cadeiras empilhadas de uma forma bem organizada. Isso acabou chamando muita atenção daquele homem que estava sozinho em sua casa, que até esqueceu do porão e mais adiante voltou a dormir. Bom, pense comigo, será que uma entidade do bem livrou aquele homem da entidade do mal? Que o aguardava lá no porão? Será que foi algo do tipo o anjo da guarda que empilhou aquelas cadeiras a fim de distraí-lo propositalmente e salvar sua vida? É bem provável que sim.